Pessoal, queria lembrar para quem está aqui pela primeira vez e quem está participando da nossa jornada lá no grupo do Telegram, essa live faz parte da nossa jornada até o workshop nesse sábado. É uma, já uma preparação, um aquecimento de introdução aos conteúdos que eu vou dar nesse workshop, que é sobre autoestima. Para quem ainda não se inscreveu no grupo, é só entrar no link da bio. ainda tem algumas vagas, são poucas. Eu abri 50 vagas e já está quase cheia, mas ainda tem algumas vagas. Essa é a nossa penúltima live, quinta-feira eu vou fazer um, um resumão das lives que eu fiz nessas últimas duas semanas em preparação. E, no nosso, e sábado tem então o nosso encontro. Às 10 horas da manhã. Quem ainda não estiver participando, corre lá para participar desse workshop gratuito comigo neste sábado. Ah, isso, Curuça, aqui pertinho. Nós somos vizinhos, Marcos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui comigo. Então, vamos lá. Eu quero começar hoje com esse tema, o que te falta para ser feliz. Porque passamos durante a nossa vida toda buscando a felicidade. É algo que a gente está sempre correndo atrás, né? Parece que a felicidade está sempre à frente e a gente está sempre atrás dela, correndo todos os dias em busca da felicidade. Mas seja lá o que te falte para você ser feliz, o que é que o seu coração hoje te mostra que falta alguma coisa para você ser feliz, ou algo, ou alguém... Todas as respostas estão dentro de você. Todas as respostas para a nossa felicidade estão dentro da gente. Independente se são coisas materiais, porque está muito mais ligada a nossa felicidade ao ser do que ao ter. E nós somos doutrinados a sempre conquistar as coisas para, para que isso nos dê prazer, e nos traga a felicidade que a gente acredita ser autêntica. Mas a felicidade vem de dentro para fora. Então, ela está totalmente relacionada ao ser e não ao ter. Quem está chegando agora vai dando um oi para mim. Boa noite, seja bem-vindos. Então, como a gente sempre é, está em busca dessa felicidade. Como uma questão de conquistas. É, na dependência de ter as coisas ou de ter as pessoas, a gente acha que ela não existe. Porque a, a felicidade ela não é um lugar onde a gente quer chegar. Ela é toda a nossa jornada. Toda a nossa vida, toda a jornada de vida que nós temos é a felicidade. Nós é que não paramos para prestar atenção. E depositamos essa felicidade no conquistar, na dependência de uma outra pessoa, ou seja, se você quer adquirir um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, um companheiro, uma parceira, um namorado, uma namorada, até mesmo um filho. E a gente está o tempo todo em busca de ter algo, de ter as conquistas para que a gente se sinta feliz. Isso são só é, sentimentos que complementam. Todas as nossas conquistas nos trazem é, sensação de felicidade, mas não é um estado de felicidade. O estado de felicidade é uma coisa que vem de dentro para fora. Então, ou seja, não é a recompensa sobre o que a gente conquista que nos vai deixar feliz e que nos vai garantir 100% a felicidade. Porque como eu falei, ela é toda a nossa jornada. Então, ela está internamente, em todo o nosso comportamento, em tudo o que a gente pensa, em tudo o que a gente acredita. E as conquistas, elas fazem parte para complementar esse estado de felicidade. Então, por isso que as respostas estão dentro da gente, totalmente dentro da gente. Enquanto a gente acha que é, estar num relacionamento feliz é o outro que vai completar a minha felicidade, não, eu preciso estar feliz, eu tenho que estar feliz comigo, com a minha aparência física, com as coisas que eu gosto de fazer, com as coisas que eu faço bem no meu trabalho, estar feliz com o meu trabalho contente com o que eu faço no meu trabalho, ser reconhecido e eu mesmo me reconhecer nas minhas qualidades, nas minhas habilidades. Isso tudo me motiva, me traz momentos de felicidade e por isso eu consigo estar em felicidade. E as pessoas que convivem comigo, que são meu marido, esposa, filhos, família, colegas de trabalho, eles consequentemente só vão complementar esse estado. Mas a felicidade em si, ela não se encontra nessas pessoas, e sim em você. Em você se conhecer, em você saber as coisas que te deixam feliz e que te deixam animadas, que te deixam para cima, que te fazem cada dia mais querer buscar as conquistas até mesmo do qual você determina. Porque nós, seres humanos, tudo que a gente conquista, a gente, quando conquista, se sente feliz. Achei que aquele é o momento, conquistei, consegui comprar... O carro dos meus sonhos, agora eu estou extremamente feliz. Só quero que você conquista esse carro, você vai querer conquistar mais alguma outra coisa a casa nova, a casa dos sonhos. E quando você conquistar ela, você vai continuar buscando outras coisas. E assim é até com o um relacionamento: a gente deposita toda a responsabilidade da felicidade na pessoa que está com a gente. E por qualquer deslize, qualquer desacordo do, do relacionamento, a gente já fica triste Ah, eu não estou mais feliz, porque eu não estou feliz com essa pessoa Essa pessoa não me faz feliz Mas é a pessoa que não te faz feliz Ou você que não está sendo feliz, né? E esse estado de felicidade é muito importante A gente observar pequenas coisas, pequenas atitudes do dia a dia Pequenas conquistas internas que a gente faz na nossa vida como, por exemplo, acolher-se. O que é acolher-se? É você se respeitar, é você se gostar do jeito que você é, com seus erros, com seus defeitos, com a sua aparência física, com a sua forma de pensar. É se acolher da mesma forma que você acolhe uma pessoa que você ama de verdade. Porque quando você ama é uma pessoa, você respeita os defeitos dela, a opinião dela o que ela gosta de fazer, então acolher-se é olhar para si e realmente se acolher, se abraçar, se cuidar, cuidar dessa casca que a gente tem, dessa casinha, essa é a nossa morada, né? Nós estamos aqui, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito é a nossa casa, isso precisa estar totalmente alinhado em equilíbrio com os meus princípios, com os meus valores, para que eu consiga estar em plenitude comigo. E assim sim eu consigo estar sempre num estado de felicidade. O estado de felicidade tem mais a ver com o equilíbrio entre essas partes, né? Corpo, mente e espírito. Um outro ponto que eu gosto muito de, de, de colocar em reflexão é a nossa vulnerabilidade. Porque nós temos muito medo e muita vergonha de nos expor, de colocar quem realmente nós somos, o que realmente nós pensamos, o que realmente nós gostamos, queremos. E por vergonha e medo, a gente se auto-reprova, a gente se auto-cobra, a gente se pune, porque a gente não é a gente mesmo. A gente está sempre depositando todas as expectativas nas outras pessoas do que elas vão gostar. Será que se eu falar isso, a pessoa vai gostar? ela vai gostar de ouvir, mas será que se eu tiver esse comportamento, a criação que eu tive, a educação que eu tive, a minha família vai aprovar, vai aceitar? Eu não estou feliz no meu relacionamento, eu gostaria de ter um, uma vida diferente, já não me completa mais essa relação, mas se eu me separar, o que a sociedade vai dizer, o que a minha família vai dizer a respeito disso, o que vão pensar, o que vai ser de mim, como eu vou me relacionar novamente? Então a gente fica muito no medo e na vergonha, na vergonha do corpo, na vergonha de usar uma, uma roupa mais justa, na, ver, na vergonha às vezes, talvez de se maquiar, na vergonha de, de se expressar. E a gente precisa assumir as nossas vulnerabilidades e não ter vergonha delas. Isso faz parte da gente. Errou, não deu certo, faz de novo. Não conseguiu, conquista novamente caiu, é aquele, aquele ditado, né? Tropeçou, levanta a cabeça, sacode a poeira e começa de novo, faça de novo. Não tenha vergonha de ser você. A vulnerabilidade está totalmente relacionada ao estado de felicidade, porque a gente se reprime dos sentimentos por conta de vergonha. A gente vem numa sociedade machista, é, a nossa criação, a forma como a cultura é colocada para gente E nos, não nos permite sermos nós mesmos E é importante que você assuma as suas vulnerabilidades Não tenha medo do novo, não tenha medo de arriscar, não tenha vergonha Se você fizer e não deu certo, você tentou Então assuma as suas vulnerabilidades Todos nós temos esses momentos, né? Nós temos uns momentos que não está bem, que as coisas dão certo Ou a hora não dão E tá tudo bem você se enxergando e assumindo as suas vulnerabilidades, você também está assumindo as suas responsabilidades. E não passando para que o terceiro, uma pessoa que vive com você, que se relaciona, culpando o teu chefe pelas coisas que não estão dando certo no teu trabalho, se você não está feliz com o seu trabalho, assuma as vulnerabilidades, o que não está bem para você. E está tudo bem se for uma opção, talvez mudar de, de, de carreira, mudar de lugar de trabalho, trocar de relacionamento, sair de um relacionamento, entrar num relacionamento novo, as pessoas têm muita vergonha quando sai, quando termina um relacionamento, ou porque os relacionamentos costumam não dar certo para ela, porque ela acha que tudo dá errado na vida dela, que os relacionamentos todos dão errados, e fica com vergonha de assumir um relacionamento novo para a sociedade. Então, fica se privando, privando de, de ser feliz, de se amar, de amar uma outra pessoa, de dar uma nova chance de que as coisas aconteçam na vida. Então, enxergar as nossas vulnerabilidades é dar oportunidade para as coisas que estão passando aqui na nossa frente. E muitas vezes, por vergonha, a gente não assume, a gente não enxerga. E tem coisas que passam e depois a gente não consegue resgatar. Uma outra coisa que... A gente costuma fazer com a gente mesmo é não ser resiliente. É uma palavra que hoje está muito comum, né? A gente ser resi resiliente com a vida, resiliente com as pessoas. Mas nós precisamos ser resilientes com a gente mesmo. Praticar a resiliência, a empatia com a gente mesmo. Mais uma vez, cuidar da nossa casinha, da nossa mente. Então, ser re resiliente com a gente. Tudo, eu venho falando essas semanas durante as minhas lives, sobre totalmente autocuidado, autoestima, autoamor, amor próprio. E tudo isso aqui, que eu tô falando hoje também, é amor próprio. É você olhar primeiro para você, para que você esteja bem. Se ame primeiro, para depois você amar o próximo, para que o próximo venha para sua vida. Também, com coisas boas, coisas positivas. Porque a gente atrai tudo aquilo que a gente é e tudo aquilo que a gente sente. Então, se a gente não tá bem... Se eu não estou bem com a minha autoestima, com o meu amor próprio, como que eu vou receber pessoas boas? Como que eu vou me dar bem? Como que eu vou viver num ambiente familiar agradável? Por isso que fica pesado para a gente carregar o convívio familiar, o convívio na, no trabalho. Porque a gente não está se vendo, não está se enxergando, não tem amor próprio. Porque a gente, tá sempre edu edu a gente foi educado para isso, para estar tá sempre olhando para o outro, ser empático e resiliente com o outro. Mas e comigo? Porque se eu não sou comigo, quem vai ser? Eu primeiro tenho que ser comigo, para que todos à minha volta, todas as pessoas que estejam na minha vida ou que cheguem na minha vida, sejam também comigo. Né? Isso é, não é egoísmo, eu falei na live anterior, não é egoísmo nenhum olhar para você, se amar, se aceitar, e sem padrões, sem as cobranças que a sociedade nos coloca, de corpo perfeito, de caráter perfeito, de índole perfeita. Claro que nós temos que ter valores e ética, mas não existe o que é certo, o que é, o que é extremamente certo. Não tem uma receita de bolo para que todos sejam exatamente iguais. E nós somos seres únicos, somos individualmente únicos. Não existe, nós temos digitais, ninguém, não existe no mundo uma pessoa que tenha uma digital igual a outra. Então nós precisamos nos conhecer para nos valorizar. Para que a gente aprenda a dizer não para as coisas que não fazem bem para a nossa saúde mental. E por que, que eu tenho batido tanto nessa tecla? Justamente pelo momento que nós estamos passando agora, estamos enfrentando uma situação extremamente surreal na vida. As pessoas estão enlouquecidas, estão mentalmente desgastadas, emocionalmente desgastadas. Porque nós não somos preparados para nos conhecer, para desenvolvemos o autoconhecimento e tentar pelo menos tirar das situações ruins e dos momentos que a gente está passando agora coisas boas, coisas positivas, para que a gente não adoeça porque as pessoas estão adoecendo cada dia mais não é só o coronavírus que está matando, gente e com, ce com certeza, hora que essa situação passar vão ter muito mais pessoas psiquicamente doentes por falta de se conhecer, por falta de conseguir se, equ se equilibrar emocionalmente emocionalmente, espiritualmente então, na, agora, mais do que nunca, as pessoas precisam se unir. Buscar aqui, ó, esse, esse, essa oportunidade que a gente tem com a tecnologia, de ouvir pessoas, de dizer as coisas. Porque tem muitas pessoas que estão sozinhas em casa e não tem nem com, nem com quem conversar. Que dirá a pessoa parar para refletir como que ela está mentalmente, fisicamente com essa situação. Mas vamos lá. Outra questão extremamente importante, a gente tem muito, isso é uma questão muito religiosa que a gente escuta muito né, na questão religiosa, independente da religião precisamos perdoar o próximo sim, precisamos perdendo o próximo, a gente já está perdoando a si mesmo e dando sequência na nossa vida, porque eu costumo dizer que as pessoas que fazem as coisas pra gente elas fazem muitas vezes nem percebem então a vida delas seguiu e você tá preso ali naquilo que a pessoa fez para você se remoendo, trazendo doenças, trazendo depressão, trazendo coisas que não te fazem bem. Mas é preciso que você também se perdoe. Se perdoe pelos seus erros, pelas suas atitudes, pelas coisas que não dão certo que você se cobra. Por que que não deu certo? O que que eu fiz de errado? Por que que eu não fiz assim? Por que que eu não fiz assado? Então se perdoe, pare de se cobrar, de criar padrões para você que você precisa ser assim ou precisa ser assado. Você precisa se perdoar, porque se perdoando, pessoal, desculpa, ao vivo não tem como, né? <risos> Quietinho aí, não atrapalha a vovó, Cook. Me perdoe, mas o ao vivo não tem como escapar. Então, se perdoando, você também está se conhecendo, você também tá liberando as coisas que não te fazem bem. Porque a gente, às vezes, acaba se culpando por algo que o outro fez pra gente. Isso é mais comum até. Mas tem pessoas que se, se mutilam com a culpa, com a autocobrança da perfeição, que eu preciso ser os padrões que a sociedade me coloca, que a vida me impôs, que a educação me colocou, que a minha família colocou. E isso deprime demais. Então, se perdoe. Simplificar os problemas. Problema vai ter todos os dias. Todo mundo tem problema, todos nós temos problemas. E os problemas existem para a gente evoluir. Para a gente crescer. Só que a gente costuma fazer de uma coisa desse tamanzinho, um problema desse tamanho. E ficar remoendo e fazer das coisas muito grande, o fardo fica cada vez mais pesado. Então, simplifiquemos os problemas. O que eu faço com isso? O que eu aprendi com isso? Cresço e evoluo. E o problema fica resolvido. Remoer e fazer dele um problemão não vai fazer você sair... Do problema. Ao contrário. Ficar pensando no problema, você está revivendo ele diariamente. Constantemente. Gente, qualidade não é quantidade. E o que, que tem a ver a qualidade com a quanti e a quantidade que eu estou querendo dizer aqui nesse sentido? Justamente porque você não precisa se cobrir de coisas, de pessoas. Ter vários amigos, ter vários relacionamentos, ter várias conquistas para ter a qualidade da felicidade. A sua felicidade vai ter qualidade boa quando você olhar para você, refletir todas essas questões e colocar todos os seus problemas como superação na vida, como você é uma pessoa incrível, capaz de fazer as coisas que você quer realmente na sua vida, executar, fazer, tomar atitudes... Então, é a qualidade como que você olha para as emoções, é, o, é o, a importância que você dá para isso, sejam elas boas ou ruins. É claro que o que nos destrói, o que nos maltrata, o que nos baixa a autoestima e acaba com o nosso auto-amor, são os sentimentos e os pensamentos negativos, são os nossos autosabotadores, sabotadores né? as nossas crenças. Então, tudo isso faz com que a gente fique cego e não enxergue para a gente. E não dê qualidade para gente. Então é qualidade, não é dinheiro, não é status, não é cor de pele, não é cabelo, e sim qualidade. E o maior de todos, que é o fundamental, seja grato por você estar aqui. Só por você estar aqui hoje me assistindo nessa live, você está viva, você está vivo. Agradeça. Ser grato a Deus, a um uma, uma entidade superior, não importa qual a sua religião. Agradecer todos os dias por acordar, agradecer pelo sol, agradecer pelo ar que você respira, pelo corpo que você tem, seja ele como for, aceite e seja grato. Grato por tudo na sua vida, pela sua família, pelos seus entes queridos, pelos seus amigos, pelo seu trabalho. Mesmo que você não esteja contente, mas veja o que é possível então, melhorar, o que é possível fazer para que isso te traga um estado melhor de felicidade, um estado melhor de plenitude com certeza é buscando como mudar, como resolver e seja grato e grata pela sua vida, por você ser única, exclusiva aqui espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sei que foi um pouco pesado, um pouco que um puxão de orelha mas que sirva de muita reflexão para todos, que vocês reflitam sobre essa busca de felicidade, que ela está sempre dentro da gente. Mais uma vez lembrando que o nosso workshop é neste sábado, para quem não se inscreveu, então corre lá na minha bio, garante a sua vaga lá no grupo do Telegram, só vai participar do nosso encontro VIP. Quem estiver no grupo, e é gratuito, você não paga nada. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, mais uma vez, gratidão do fundo do meu coração por estar sempre aqui me acompanhando, quem tá aqui, todas as lives, espero fazer a diferença sempre na vida de vocês, esse é o meu intuito e essa é a minha missão, é estar aqui e dividir com vocês, tá bom? Uma boa noite a todos, aguardo vocês na quinta-feira, tá legal? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus!